Olá, aqui é o Alexandre e eu quero, nessa aula, é, falar para você sobre parâmetros para projetos de interiores, para um bom projeto de interiores. Então, é o seguinte, eu vou começar aqui falando de um ponto super importante, que é o levantamento das necessidades, ou seja, coletar aí o perfil do cliente. Né? É, para que se, eu preciso saber dele, para que se destina o espaço, conhecer a finalidade de cada ambiente, Quantos membros tem na família, o sexo, idade, os hobbies, as suas necessidades pessoais e suas necessidades conjuntas. Às vezes o cliente precisa aí de é, uma, uma sala para um escritório, é, uma sala de TV seria uma necessidade conjunta, o escritório seria uma necessidade pessoal. Né? Eu preciso entender um pouco aí o, o que o cliente necessita para você fazer um bom projeto é importante tá conhecer aí o, o, o perfil do cliente então para isso eu preciso sentar com ele conversar através de uma reunião uma reunião um pouco mais demorada né não pode ser uma coisa muito muito rápida assim por cima tem que sentar conversar tomar é, nota do que ele está falando né e outra coisa é o análise do espaço eu preciso conhecer o espaço que eu vou trabalhar né é o espaço que vai me dar aí é, diretrizes para a elaboração do projeto, né? então eu preciso aí é, fazer um dimensionamento correto do espaço, é, saber onde estão os pontos de elétrica, vigas, materiais já existentes, é, o que vai manter, o que vai tirar do projeto, né? localização de portas e janelas, onde tem ponto de água esgoto, tudo isso eu preciso conhecer, eu preciso saber é, do cliente do espaço, né? Ao que eu vou trabalhar, ah, então é importante que o profissional saiba é um pouco do domínio do desenho para você poder anotar aqui, é o e desenhar um, fazer um croquis rápido, né? Pode ser isso, pode ser feito à mão ou pode ser a partir de uma planta que você já tenha do, do ambiente, você é, fazer aí coletar algumas anotações. De, de cotas, né? verificar as cotas, ou então você mesmo desenhar ali no, no papel, para você ter aí essas anotações e passar depois para um programa, um software de desenho, tá? É importante conhecer tudo isso e marcar, anotar. Outra coisa importante que precisa é um, usar o recurso fotográfico, né? onde eu, eu registro coisas, que não, não vi, por exemplo, na minha primeira visita né? E eu posso também isso comparar, fazer um antes e o um depois O um antes, como é que estava o projeto Como é que ficou depois de eu, de eu fazer a intervenção aí no, no espaço tá? Então isso é importante conhecer e coletar antes de começar um projeto Então tudo isso junto ao perfil do cliente o conhecimento do espaço, a anotação do espaço, o recurso fotográfico, é uma compreensão geral das necessidades e é, que o espaço pode me proporcionar, né? então eu posso, eu tenho aqui como coletar algumas informações, isso vai ajudar a alcançar os objetivos de maneira organizada, mantendo o projeto na direção certa, atendendo as necessidades do cliente, e eu posso também, né, depois dessa coleta toda, de, de dados eu posso fazer uma planilha disso colocar isso tudo num papel para me direcionar né posso fazer um mapa disso fazer um através de desenho manual mesmo para você poder é, ter uma noção né e ter uma como diretriz esse toda essa anotação que foi colhida tá então isso aí é um primeiro ponto importante para a gente conhecer antes de, um, de começar o projeto e depois tem alguns princípios para projeto de interiores que eu tenho que, que utilizar, né? eu não posso sair simplesmente é, desenhando, ou então achar que a criatividade vai baixar a minha cabeça e vai começar a desenhar e fazer um bom projeto. Então para isso eu trouxe aqui uma, uma frase para dizer que o processo criativo é um processo consciente, estudado, planejado, né? onde a utilização direcionada dos elementos e princípios do design na busca de uma solução que atenda às expectativas concretas e emocionais de cada indivíduo, torna o processo criativo um ato consciente, estudado e planejado. Então eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui esse, essa frase, onde eu falo que o, a utilização direcionada, que é um processo racional, né? onde eu estou direcionando é, alguns elementos e princípios, não é uma coisa que... É, eu estou sentado esperando a criatividade vir, descer na minha cabeça e vai começar um desenho então a, a utilização direcionada desses elementos e princípios do design que são esses elementos e princípios é o equilíbrio, ritmo, harmonia, escala, proporção, contraste é, estudamos forma, texturas, é, iluminação natural, artificial como ferramenta para o, para o projeto é, estudo de cores e as suas influências no inconsciente, então tudo isso são elementos e princípios do design que na busca de uma solução, então a hora que eu busco uma solução, isso envolve pesquisa de tecnologia, materiais, é, observação de, de detalhes, de efeitos, é, eu conheço composições, ergonomia, né? então eu começo a compreender os é, usos e funcionalidades para a execução de um bom projeto, então estou dando uma solução. Tá? então a partir do momento que eu estou utilizando de um processo racional e elementos do princípio do design para dar uma solução, eu estou fazendo um estudo eu preciso conhecer tudo isso eu preciso é, entender algumas coisas antes de fazer um projeto tá? é, então para isso, claro, para dar uma solução eu preciso, é, exige um repertório um conhecimento adquirido antes né? através de pesquisa muita pesquisa, estudo, experiências anteriores também né? também conta o que você já fez em algum outro projeto. Tá? Então, isso tudo, uma solução que atenda às expectativas concretas e emocionais do indivíduo, torna um processo, o processo criativo um ato consciente, é, estudado e planejado, não é inconsciente. Então, eu preciso conhecer tudo isso daqui antes de começar um projeto. Tá?